Olá, amigos! Muito bom dia a todos nesta sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nós estamos começando mais uma edição do AgroLink News. E o nosso destaque hoje é a colheita do arroz no estado do Rio Grande do Sul. Isso porque foi apresentado um boletim parcial que demonstrou que mais de 40% da safra já foi colhida mas antes de mais nada, nós começamos o programa com os principais destaques do portal AgroLink. Começamos destacando que as vendas de carne e suína seguem lentas e o estado de São Paulo é um dos que tem apresentado baixas constantes nas cotações do animal vivo. Falando agora sobre os combustíveis, a região sul registra a gasolina mais barata e o etanol mais caro do país. O preço médio do etanol no Rio Grande do Sul é o maior entre os estados brasileiros, na pecuária, a oferta de animais para abate está baixa no Brasil, de acordo com o CPEA. Em 2020, foram abatidas pouco mais de 29 milhões de cabeças, 9% a menos do que o registrado em 2019. O Agrolink destaca ainda que no mercado internacional os preços globais da celulose apresentam alta desde 2020. Os estoques reduzidos desde o fim do ano passado estão ajudando nesta alta do preço. E no setor lácteo a demanda de leite está piorando e o custo segue elevado. A inflação de alimentos se aproxima, olha só, de 20% nos últimos 12 meses. Estas e outras notícias você encontra em agrolink.com. BR, passe lá e fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no setor do agronegócio e o Instituto Gaúcho do Arroz, o IRGA, apresentou o um balanço parcial nesta semana com relação à colheita do cereal. Os números apontam que 43,3% da plantação já foi colhida, o que representa mais de 400 mil hectares. Os técnicos do IRGA destacaram, entre outros fatores, o respeito dos produtores ao período correto de plantio. Além disso, outros temas também foram destacados durante a apresentação. E agora, aqui no AgroLink News, nós vamos falar um pouco mais sobre a cultura do arroz no estado gaúcho. Eu faço contato agora com o presidente do IRGA, Ivan Bonetti. Olá, Bonetti, eu começo lhe perguntando qual é a sua avaliação com relação ao ritmo da colheita do arroz é um ritmo de colheita normal, tá dentro das expectativas. Não houve nenhuma, ah, enfim, influência climática que pudesse que pudesse atrasar. Está dentro da normalidade. E como o Irga está avaliando os preços oferecidos neste ano em comparação ao ano passado? Preço de mercado, né? O preço médio médio de mercado hoje é em torno de R$ 90. Reais. No, no início da safra do ano passado os preços estavam em torno de R$ reais. Então, nesta safra, já estão saindo de um patamar mais alto. Tá? A gente não, não está dizendo que vai chegar ao preço final mais alto lá na final da safra, mas está partindo de um patamar mais alto em relação à safra passada, que estava em torno de R$ reais na mesma época. Ivan Bonetti, a busca do produto está animando o setor arrozeiro? No início da pandemia, houve um certo aumento de consumo de produção, okay? mas a, se estabilizou. Não, não, o crescimento que houve no início da pandemia, né? ele se estabilizou, o crescimento de consumo. Então, a, a, o mercado a, nacional continua aquecido, okay? mesmo não havendo ainda esse aumento de consumo, a demanda está aquecida e também as exportações influenciam também no preço a nível de produtor, ou seja, mais produtos saindo para fora do país, consequentemente valoriza o produto que fica dentro do mercado nacional. Sim, e falando especificamente sobre o mercado interno, qual a importância da volta do auxílio emergencial para que esta demanda interna siga aquecida? É, o ano passado era em torno de 600 reais, né? ajudou bastante, né? Não só o arroz, mas as demais as demais é, proteínas e agrícolas e pecuárias também, né? É, este ano se comenta um auxílio bem menor, né? então a gente entende que haverá sim um, um reflexo positivo no consumo do produto, mas talvez não chegue ao patamar é, do ano passado, em função do ano passado o auxílio era bem era bem maior, né? Agora, a presidente do IRGA, falando sobre o mercado externo, os Estados Unidos devem reduzir a sua área plantada. Esta movimentação deve ter qual impacto aqui no Brasil? Abre um mercado que já está hoje né, é, aberto para o Rio Grande do Sul, que é o México. Mas, é, no momento que os Estados Unidos diminuem a sua produção, porque eles exportam bastante arroz para o México. né? Então, o México poderá, deverá, se socorrer de arroz, não só do Brasil, mas do Mercosul, ok? Então, é, principalmente o mercado mexicano, que é um grande mercado, né? é um país muito populoso. Está aí, portanto, essa entrevista com o presidente do IRGA, Ivan Bonetti. Nós vamos adiante, agora a pauta no programa envolve a cana. Pois a moagem da cana já passa de 1 milhão e meio de toneladas agora nesta primeira quinzena de março. E os detalhes a gente acompanha agora com Aline Merladete. Bom dia, Rivas. Hoje eu trago boas notícias do segmento da cana. Na primeira quinzena de março, as unidades da região Centro-Sul processaram quase 1 milhão e 700 mil toneladas de cana-de-açúcar. Desse total, quase 70% da matéria-prima foi destinada à produção de etanol, que alcançou quase 200 milhões de litros. A quantidade fabricada de açúcar, por sua vez, alcançou apenas 51 mil toneladas. Já a produção de etanol a partir do milho representou cerca de dois terços do total na primeira quinzena de março, com 127 milhões de litros. No agregado da safra 2020-2021, o volume somou quase 2 bilhões e meio de litros, totalizando um crescimento de 60% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Do portal AgroLink, Aline Merladete. Obrigado pelas informações. Agora vamos falar sobre políticas agrícolas. Isso porque o governo prorrogou a validade de declaração do Pronaf. A reportagem é de Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, anunciou uma nova prorrogação no prazo de validade das declarações de aptidão ao Pronaf, devido à pandemia do coronavírus. De acordo com a portaria número 121, será prorrogada por seis meses a vigência das declarações Convencimento entre os dias 31 de março de 2021 e 30 de setembro de 2021. O sistema da DAP realizará de forma automática a atualização nas datas de validade das declarações. O beneficiário poderá consultar a alteração no extrato DAP que já está disponível no endereço eletrônico smap14.mda. .gov.br barra extrato DAP, mais de 1 milhão e 600 mil de documentos terão sua vigência ampliada, evitando a locomoção desses beneficiários até os órgãos e entidades emissoras de DAP. A iniciativa assegura a esses pequenos produtores a continuidade do acesso às políticas públicas do governo federal, como explica, o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Fernando Schwanck. A nossa decisão de prorrogar o prazo de validade das DAPs levou principalmente em consideração as medidas emergenciais e, obviamente, temporárias de prevenção ao contágio da Covid-19 e também a necessidade de adotarmos medidas que possibilitem minimizar os impactos econômicos e sociais da pandemia, especialmente em relação aos agricultores familiares e, obviamente, às suas organizações. Desde o início da pandemia, o Ministério da Agricultura já ampliou outras duas vezes o prazo de validade das DAPs. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pela participação, reta final aqui do AgroLink News, vamos aos indicadores econômicos, nós fechamos a semana, esta sexta-feira, falando sobre o milho, a saca de 60 quilos do grão, está sendo negociada a R$ 96,50 em Campinas, a maior cotação dentre as principais praças, em Cascavel, no Paraná, R$ 89,00 é o preço do milho, R$ 93,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, em Rio Verde, o grão sendo negociado a R$ 80,00 e em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 78,00. Esta é a cotação do milho fechando a semana nesta sexta-feira. Meus caros, com essas informações, nós vamos ficando por aqui, na segunda-feira nós temos um novo encontro marcado. Até lá!